Oi, tudo bem pessoal? Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem, é, eu queria gravar um videozinho hoje para conversar com vocês sobre o tema representação da informação, tá? Eu espero que vocês tenham lido o compilado da UERJ, né, de 2015, é, que trata sobre representação da informação. É um material muito simples, na verdade foi um compilado, né, que, que eu encontrei, que eu juntei vários materiais de vários autores, como Ferreira, Lopes, Martins e Rambaldi, tá? É, é bem simples, ele é bem didático, para entender a questão da representação da informação. Ao ler essas 10 páginas, eu espero que vocês entendam por que, que a gente estuda a representação da informação em TIC, tá? Porque a gente trabalha com a informação, né? E dentro da área da informática, essa informação ela é representada pelo sistema binário, né? Então, para a gente entender como que o computador pensa... E por uma questão também de unidades de medidas, né? Porque isso é importante para o trabalho, para o dia a dia do bibliotecário. Então, quando vocês forem adquirir equipamentos, criar produtos de informação como repositórios, bases de dados, vocês precisam entender a o tamanho, a capacidade que vocês precisam usar para poder armazenar e disponibilizar essa informação, né? Há um tempo atrás o custo de armazenamento da informação, ele era muito caro, né? Um HD de, por exemplo, 250 GB era muito caro, muito caro. Hoje em dia, a maioria dos equipamentos de vocês aí já vem com 1 tera, né? Então, entender essas questões é, faz parte da, do conteúdo da aula de hoje, tá? Eu gravei, vou gravar um videozinho bem curto, espero ser o mais breve possível. É, tanto para a turma A quanto para a turma B, para vocês assistirem, para auxiliar vocês também a fazer a atividade de hoje, tá? É, que vai ficar disponível até a semana que vem, e para vocês compreenderem um pouco melhor sobre representação da informação. Encerrando essa aula de representação da informação, a gente encerra a unidade 1, Fundamentos de Ciência da Computação. E na semana que vem, no dia 15 de junho, a gente adentra na unidade 2, Hardwares e softwares, tá? E na semana que vem, inclusive, o grupo 1 já apresenta o seminário sobre tipos e modelos de hardware, tá? Então o grupo 1 vai disponibilizar o vídeo aí sobre o tema da aula Tipos e modelos de hardware E na semana que vem nós teremos uma aula síncrona, tá? Um encontro ao vivo no dia 15 de junho às 13h30 ali pelo Moodle, ok? E vocês já têm, obviamente, um texto para ler previamente para a aula do dia 15 do 6, que é o capítulo 7 de Marsula sobre fundamentos é, de arquitetura de computadores. Ok? Então é isso. Então vamos lá. Vamos aos trâmites é, é, teóricos da disciplina. Eu vou compartilhar aqui a tela... para a gente poder falar um pouquinho sobre representação da informação. Na verdade, nem era necessário gravar esse vídeo, porque eu já deixei para vocês ali ó, a leitura né, do compilado da UERJ, a atividade que vocês precisam fazer, que ela é individual, mas depois eu vou dar uma dica. Vocês podem fazer ela em duplas, em trios ou grupos, só que todo mundo tem que fazer a atividade sozinho, tá? Enviar as respostas sozinho. Por quê? Porque depois a gente contabiliza ali, dá nota para aqueles que fizeram a atividade no Moodle dentro do prazo, né? Que é até a terça-feira da semana que vem turma A, sexta-feira da semana que vem turma B, tá bom? Então, para a gente contabilizar essa atividade, essa atividade precisa ser feita no sistema, tá? O sistema ele contabiliza ali pela, pela, pelas respostas por login, por entrada e ingresso de aluno. Não tem o um espaço ali para botar o nome da dupla. Mas pode sim ser feito em dupla, tá? Professora, eu estou com muita dificuldade. Faz uma videochamada, ou faz uma chamada pelo celular, pelo WhatsApp, por voz, ou faz uma conferência no Teams. Você e a sua dupla do coração aí, não sei se você já tem amizade com alguém. Cola num colega aí que é mais esperto, que é mais agilizado nessa questão aí da, das tecnologias. E pede ajuda e vai fazendo junto com o colega essa atividade, tá? Atividade binários e medidas de armazenamento. Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Então, é... Só um momentinho que eu vou continuar aqui a... A... Então, aqui, pessoal, ó, tem antes, né? A ordem, né? A ordem das batatinhas aqui interfere na maionese. Primeira leitura do material, 10 pagininhas, é bem simples, bem didático, que o compilado desses autores explica direitinho a questão da representação da informação no computador. Depois, dentro do slide da aula de hoje, eu vou apresentar para vocês dois vídeos. Um vídeo fala sobre a diferença entre byte, bit e byte. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, o que o que é isso, né? É, quais são essas métricas e por que é importante saber sobre isso? E uh, tem um outro videozinho que fala sobre como o computador lê e interpreta as informações, que tem a ver com, a, com o tema da aula de hoje, que é a representação da informação, tá? Aqui tem os requisitos da atividade, ó, leiam todos os requisitos detalhadamente para compreender a atividade, beleza? E a atividade vocês vão preenchendo aqui. Já explico para vocês como que a gente faz para fazer a submissão dessa atividade. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui em modo dela cheia. Então, o que eu separei para a gente conversar é, nesse videozinho, tá? Fazer uma introdução à questão da representação da informação. Como que o computador representa a informação, como que ele interpreta a informação para ele. É, unidades de medidas de armazenamento, que eu acho que essa parte é a mais divertida e é a mais interessante. Mas não tem como entender de medidas de armazenamento sem entender como o computador interpreta a informação, em que uma coisa, uma informação é base, né, substancial para outra. Considerações finais, vou explicar a atividade que vocês precisam desenvolver hoje, e por último, e não menos importante, as referências, tá? Então, assim, uh, o que, que vocês podem perceber, tá? É, hoje, a maioria das organizações, sejam elas pequenas ou grandes, seja a padaria da esquina, seja uma multinacional, elas estão inseridas é, num ambiente de rápidas mudanças, né? É, e por mais simples que seja uma empresa, pode ser a minha prima lá em Braços Norte, que ela é uma microempreendedora, ela faz extensão de cílios. Ela precisa da tecnologia, né? Seja para fazer o... o, o Pagamento às transações das clientes por PIX ou por cartão que ela tem, né? A maquininha de cartão é, de crédito, seja para comprar dos fornecedores, os, os insumos, né? Que seriam os cílios. Hoje em dia, qualquer empresa precisa de tecnologia, né? E a gente tem percebido que uma rápida velocidade nessa disseminação dessa informação, né? Então, hoje é quase que impossível, impossível vocês encontrarem uma empresa que não faça uso de tecnologia. Está né? aí a importância, fundamentando e justificando a importância da tecnologia e desses conhecimentos para o nosso ambiente de trabalho. Né? É, então, a biblioteca como uma organização, ela também é uma organização, ela não estaria longe é, dessa realidade. Então, a gente pode observar, e isso é muito claro, muito nítido, que hoje em dia, eu sempre vou puxar a sardinha, obviamente, para a área da tecnologia, né? Mas percebam, não sou cientista da computação, nem analista de sistemas, eu sou bibliotecária, gente como a gente. É, mas é inegável a, a necessidade do, do bibliotecário, do profissional da informação, ter conhecimentos e competências informacionais voltadas para gestão da tecnologia. Porque o bibliotecário... Ele não gerencia mais apenas livro, acervo físico, né? papéis, documentos, arquivos. Ele gerencia a sua informação independente do seu suporte. Isso não significa que uma habilidade vai desmerecer a outra ou que eu vou deixar de gerenciar um acervo físico, porque hoje existe o digital. Nada disso, pessoal. Hoje em dia, ambos os formatos de informações eles coexistem harmoniosamente, isso não quer dizer que o papel vai deixar de existir, isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que é mais um meio, mais uma habilidade que eu preciso desenvolver para poder prestar melhores serviços para a sociedade e para eu poder estar dentro dos critérios uh, do mercado de trabalho, né? Mesmo que eu trabalhe numa instituição pública... É... Eu preciso dessas competências tecnológicas, né, para poder atender melhor as necessidades de informação dos meus usuários, tá? Então, é, existe na nossa so sociedade né, essa necessidade de, de se adequar os profissionais, de, independente da área, tá? Isso a gente na medicina, uh, na veterinária, Uh, na engenharia, na arquitetura, todas as profissões se atualizam, se adequam às tecnologias, tá? E na nossa área, os bibliotecários não seriam diferentes. Então, a gente precisa é, passar para vocês esses conhecimentos para é, modificar, né? É, ou, no caso de vocês, vocês não, não se modificam porque vocês estão se formando agora, né? Para vocês se formarem, com é, como profissionais né, aptos é, a se adaptarem a essas mudanças, a né, esses novos espaços de atuação. E para os que já têm um perfil formado, já são profissionais, buscar se modificar, se atualizar, né? Que é uma coisa que é muito importante. Nenhuma profissão, gente, para no tempo. Nenhuma profissão para no tempo. Vou repetir novamente. Nenhuma profissão para no tempo, tá? As que param, elas estão fadadas a deixarem de existir. Todas as profissões, elas... É, é, elas se adaptam às mudanças tecnológicas e elas caminham junto, tá? Claro que tecnologia pode ser qualquer coisa. Usar um computador, eu estou usando tecnologia, né? A tecnologia foi a caneta um dia, foi a roda, mas é, é impossível, tá? Não é, é um caminho sem volta, não tem como negar isso. Então, é, é, qual que é a relevância desse tema, né? Representação da informação. Então, é importante para vocês conhecerem o que é a representação da informação? Pois vocês, enquanto futuros gestores, diretores é, ou gestores de informação, vocês precisam ter conhe conhecimentos né, acerca da capacidade de armazenamento das diversas mídias digitais para utilizá-las adequadamente. Né? Então, por exemplo, a gente usa um sistema de gestão de bibliotecas. A gente precisa fazer um backup de segurança desse sistema, né? Esse backup dá para ser feito no HD externo? Ok, dá para ser feito. É o mais correto, o mais adequado? Não sei. Esse HD externo, ele precisa ter quanta capacidade para conseguir armazenar o backup? E esse backup vai ser feito de quanto em quanto tempo? Mensalmente, semestralmente, anualmente? É, é, de quanto em quanto tempo eu tenho que comprar um, um, um HD novo, por exemplo? Tem, tinha instituições no passado que faziam um backup dos seus registros bibliográficos, catalográficos, em disquete. Claro que não é uma opção muito inteligente, porque o disquete ele tem uma capacidade de armazenamento muito pequena, né? 1,44 mega. Mas uh, era a tecnologia que tinha disponível na época, né? Então, a gente encontra locais aí que as pessoas têm milhares de disquete armazenados em caixas, que hoje em dia isso tudo pode ser substituído por um pendrive, um simples pendrive, né? Então, é, é, se a gente pensar nessa questão da representação da informação, ela é muito importante, né? Por exemplo, aqui dentro, pessoal, o tamanhozinho disso, cabe no meu bolso, eu posso guardar 16 gigas de informação, tá? É, é, são milhares de disquetes aqui dentro. E quantos disquetes dá 16 GB? Vocês sabem responder isso? Bom, se não sabem, vão descobrir hoje na atividade, tá? Então, é, a gente precisa entender quantos bytes, megabytes, gigabytes são necessários para desenvolver produtos e serviços informacionais, porque a gente vai armazenar essa informação. Por exemplo, eu quero criar um repositório digital. Ok. É, a gente precisa de um servidor? Ok. Quanto espaço de armazenamento esse servidor precisa? É o bibliotecário que vai fazer a aquisição desse equipamento, né? Ah, não tem servidor. A gente não quer gastar porque a gente não tem condições, porque um servidor é muito caro. A gente quer terceirizar. Contratar uma empresa na nuvem e a empresa que vai ficar responsável por esse armazenamento. É possível de fazer isso? Ok, é possível. Mas quanto de armazenamento, quanto de informação eu preciso armazenar? A empresa vai questionar isso da gente, né? Ah, não sei, não faço ideia. Eu tenho, sei lá. 13 mil documentos. A pessoa vai querer saber, tá, mas 3 mil documentos, de quanto tamanho você precisa? Você precisa de um servidor de terabytes? Você precisa de um servidor de gigabytes? Então, essas questões fazem parte do cotidiano de, do trabalho do bibliotecário, tá? A gente lida com a gestão da informação e a gente precisa entender a melhor maneira de armazená-la. Então, a gente precisa digitalizar documento, né? Como que a gente vai proceder para essa digitalização? A gente vai digitalizar o documento, vai converter em OCR, ele tem um tamanho. Em PDF ele tem outro, em JPEG ele tem outro, né? Então a gente precisa de tudo isso. A gente vai digitalizar esse documento numa resolução padrão de 300 dpi, né? A gente vai digitalizar esse documento é, numa resolução mais baixa, porque o que não, não importa tanto a a qualidade, mas sim ter o, o, o, a informação registrada. Então, todas essas questões da capacidade de armazenamento, é, é, é, de quanto aquela informação representa, cabe ao gestor da informação re receber, entender, interpretar e tomar a decisão. tá? Então, assim, é, como a informação ela é representada no computador? Vocês já pararam para pensar nisso? O computador, quando eu digito a palavra maçã, ele entende, ele lê como maçã? O que, que vocês acham? Ou melhor, um computador sabe o que é uma maçã? Ele entende a nossa linguagem? A língua portuguesa? Ele entende a língua inglesa? Ele entende o nosso alfabeto? O alfabeto do computador, ele é ele é, ele é alfabético? Do A até o Z? O que, que vocês acham? Já pararam para pensar nisso? Quando eu digito Ketri no Word, um texto do Word, será que o computador está lendo a letra K, E, T, R, Y? Hum, interessante, né? Então assistam um videozinho lá que eu passei para vocês, para vocês entenderem melhor essa questão, mas eu vou explicar sobre isso. Então assim, em um livro a gente representa as informações na forma de texto, né? Usando o alfabeto ou outras formas dos símbolos aos quais a gente atribui um significado. Então, há uma linguagem que serve como meio para representar essa informação, correto? Então, o, o, o homem, ele inventou a linguagem, né? Começou lá com as inscrições rupestres, lá com, com as cavernas, né? Os, os <coughs> egípcios com os hieróglifos. E a gente foi aprimorando a escrita cada vez mais, né? A escrita, ela era mais visual, mais desenho, né? Símbolos, desenhos para representar as colheitas, para representar as catástrofes, as caças, né? E depois ele descobriu que ele conseguia colocar mais informação na forma de uma representação de palavras, né? Mas o nosso computador, ele não interpreta letra e dígitos como os humanos, né? Ele tem uma outra lógica de pensamento, né? E o computador ele só vai ler sinais elétricos, tá? Na sua forma mais simples. Então. Foi um ser humano que desenvolveu esse método de transpor a nossa linguagem para que o computador pudesse transformar e interpretar. Lembra na aula passada que a gente falou sobre o que é o computador? O computador é uma máquina de fazer cálculos, né? Então, se ele faz cálculos, a gente precisa criar um sistema na qual ele calcule, né? ele, ele consiga é, transformar é fazer a tradução da nossa linguagem para a linguagem dele e inferir, na verdade, gerar resultados, né? gerar cálculos por meio dessa informação que está sendo é, traduzida. Então, o computador ele é inteligente é, no sentido de que ele não entende o que a gente fala, mas por meio do teclado e do mouse, o ser humano, muito inteligente, conseguiu criar meios de fazer essa tradução do que nós estamos é, escrevendo, passando para ele, para o computador, tá? Então, o computador, ele funciona de forma binária, tá? Ele só funciona de dois modos, é, sem corrente ou com corrente, e que é representado pelos números 0 e 1. Então, o computador, quando a gente escreve a palavra casa, ele não vai ler o C, A, S, A. Ele vai entender um conjunto de zeros e uns. tá? Então, cada sequência de códigos representa uma letra do alfabeto. E, claro que para o nosso cérebro é complexo de entender, mas o computador ele foi criado, ele foi programado para interpretar e fazer essa tradução de forma automática. É muito rápido. É questão de segundos ele interpreta esse código. Então... O computador, ele funciona para uma representação binária de dados, né? Então, ele vai fazer o armazenamento, a manipulação de dados de forma binária, sempre por zeros e uns. Se a gente pudesse tirar um raio-x ali do computador, pudesse ver como ele pensa, a gente viria uma cadeia de zeros e uns, né? Uma cadeia de zeros e uns. É... Então, a gente pode, com isso, né? É, esses dados, eles podem ser representados na forma de programas, é, imagens, textos, vídeos, entre outros arquivos. Ah, professora, então você está querendo me dizer que quando eu mando uma foto para o meu computador, uma foto que eu acabei de tirar do meu celular, ele não vai olhar ali as cores, o tom do meu cabelo, a minha blusa, xadrez? Não, ele vai interpretar tudo na forma de zeros e uns, tá? Claro que aí ele faz essa tradução e mostra para o ser humano na forma como ele enxerga. Porque se a gente fosse enxergar uma cadeia de zeros e uns, a gente não entenderia. Por isso que o computador ele é tão brilhante, né? Por isso que a invenção do computador ele é tão brilhante. Porque ele faz essa tradução numa linguagem, né? Ele faz essa tradução numa linguagem que nós seres humanos possamos compreender e entender né? a lógica. Então, qualquer informação ou dado dentro de um computador ele só é representado em números binários zeros e uns, tá? Ah, professora, mas tem outros números? É, não seria mais fácil fazer de zero a nove? Não. Assim como convencionou-se que o quilo, né, é, é, ele é composto por mil gramas, convencionou-se que a linguagem do computador seria binária formada por cadeias de zero e um, tá? Essa foi uma convenção e todo mundo passou a utilizar assim desde então. Então, zero e um... É, são a menor unidade de informação possível de ser a, representada digitalmente. Tá? A menor unidade, a menor proporção é 0 e 1. Um. Então, os dados são representados pelos sinais elétricos no circuito de um computador, com as letras impressas, é, como as letras impressas são em um documento. tá? Então, assim, os símbolos usados nesse circuito do computador para representar os dados são apenas dois. É sempre isso. Um circuito ligado e um circuito desligado, por isso que fala que ele é binário, né? Ou simplesmente zero e um. Então, esses dígitos, é, eles são denominados dígitos binários, que vem do inglês binary digit, que é a abreviação de bit, tá? Então, aqui, pessoal, a gente tem um conjunto de bits, tá? A gente tem um conjunto ali de zeros e uns, tá? Então. Cada sequência de informação vai representar uma letra, um código ou um número, ok? E aí, o computador ele funciona assim: zero é, representa uma informação, que no caso aqui seria ligado, desligado, desculpa, e um ligado. Então, ligado e desligado, ligado e desligado, e assim ele vai formando várias cadeias, tá? Então, o bit ele vai ser a menor unidade de informação. A menor unidade de informação é um bit. Vocês não precisam entender muito a fundo essa questão, mas vocês precisam entender que existe essa convenção. Tá? Agora, entender por que, que um byte é composto por oito bits é porque se convencionou isso. Se tá? então, a gente ficar perdendo tempo entendendo da onde que surgiu essa lógica, a gente para de aprender. Aprende dentro dessa lógica. tá? É, é, o nosso, cére nosso cérebro entender isso como uma verdade torna mais fácil aprender o que eu tenho para falar lá na frente do que se vocês ficarem teimando, tentando entender por que que 8 bits é um byte, né? Por que que não é 10, por que que não é... Enfim, tá? Então, é, é, isso é uma convenção, gente, assim como que mil gramas tem um quilo. É uma convenção criada pelos seres humanos. Então, para representar dados de forma compreensível para o homem, foi desenvolvido o que chamamos de tabelas de caracteres e símbolos na qual cada byte corresponderiam a um caracteres ou símbolo do alfabeto. Então a primeira lição que eu dou para vocês e é anotem no caderninho de vocês, não confundir byte com bit, tá? O que que é o bit? É a menor unidade de informação. O que que é o byte? É um conjunto de oito bits. Então aqui a gente tem ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que que é isso aqui? Um byte. O que que é um byte? é formado por um conjunto de 8 bits. Então aqui a gente tem um bit, a gente tem outro, a gente tem outro, a gente tem outro, a gente tem outro, a gente tem outro, a gente tem outro, a gente tem outro. Então, 8 bits é igual a 1 byte, tá? Então, 2 bytes é formado por quantos bits? 16, tá? E assim a gente vai multiplicando, são múltiplos, tá? Da área da matemática. Quem inventou o computador e quem inventou essa lógica é o povo da matemática. Então é tudo por essa lógica, tá? Então, como que a gente faz para representar essa informação no computador, né? É, existem diversos padrões destas tabelas. E o exemplo mais conhecido que os computadores usam no mundo inteiro, seja um computador chinês ou um computador brasileiro, é uma tabela que foi desenvolvida, que é a tabela ASC2, ASCII, que vem lá, ASC, vem da American Standard Code, For Information Interchange, tá? Da, do padrão americano de código para representação da informação, tá? E a tabela Unicode. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é uma tabela de conversão lá da linguagem do computador para a nossa linguagem. A gente não precisa decorar essa tabela, fiquem bem tranquilos, tá? Eu só estou explicando para vocês entenderem como que é feita essa conversão. Então, por exemplo, assim, eu tenho uma lista de códigos, o computador já vem com, esse, com, essa, com essa linguagem, tá? E a gente tem os símbolos. Por exemplo, para o computador, quando eu digito no meu teclado aqui agora a letra A, eu estou vendo no Word a letra A, correto? A letra A na tabela ASCII significa, é, é do código 65, tá? Ela é o código 65, mas o computador ele vai entender como 1, 0, 0, 0, 0, 0 1. Ok? Então é assim. Se eu digitar a letra B, digitar a letra B, ele é o código 65. O computador ele vai ler como 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 0. Ele entende como B. E assim, todas as letras do alfabeto e todos os demais caracteres, tá? Como. Aspas, sustenido, cifrão, porcentagem, e, abre aspas, fecha aspas, e assim sucessivamente. Então, cada de, é, tecla do seu teclado, aqui, né, do nosso teclado, é, ela é representada ali por essa linguagem ASCII, tá? E pela tabela Unicode. Então, quando eu digito aqui, o computador faz a tradução binária na forma de zeros e uns. Um. Tá? Então, depois ele vai ter a ah, mas não era mais fácil representar pela letra A? Sim, mas o computador não entende a nossa linguagem, né? A gente não entende ah, hieróglifos, assim como a gente não entende é, o japonês, né? Que é feito com desenho, lá, aquelas, aqueles é, kanjis, né? Enfim, então foi uma forma de representar essa informação para o computador, tá? E é assim que o computador pensa e é assim que ele interpreta. Ele não vai mostrar para a gente na, na, na lógica com a qual ele pensa, graças a Deus, que quando digito um A eu vejo A, se ele aparecesse nessa forma binária, ninguém usava usar o computador, né? Seria muito difícil fazer essa interpretação. Inclusive, não sei se vocês já ouviram, já pesquisaram, até se alguém tem interesse em pesquisar sobre o código Morse, ele funcionava... Por meio de pulsos elétricos, né? Então, eram vários códigozinhos, e aí cada pulso ou uma pausa representava uma letra do alfabeto, e dava um trabalhão para entender código Morse, né? Inclusive, algumas pessoas têm essa habilidade, eu acho incrível, nos filmes até, eles falam isso, inclusive naquela série Strange Thing, o menino, ele aprende né, a ler ou interpretar lá o código Morse para poder é, fazer a tradução da, da mensagem, mas era muito complicado, era muito trabalhoso, porque para você representar a letra A, você tinha um conjunto de, de, de combinações sonoras e você tinha que ter ouvido muito bom para saber se aquilo representava a letra A. Mas foi uma forma de comunicação que existiu para representar o alfabeto aí há um tempo atrás. tá? Então, pessoal, a linguagem do computador ela é binária, pois só possui dois dígitos. E daí vem o termo computador digital, por causa dos dígitos zeros e uns. Então, lá dentro da minha memória, né, eu vou representar... A informação num conjunto de 8 bits que forma um byte e cada byte, cada cadeia de bytes, cada combinação de zeros e uns, eu represento uma letra. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a representação do B. O B é um 1. Um, o O e assim sucessivamente para formar a palavra bom dia. Então, quando eu digito bom dia no computador, parece ser simples, né? Para a gente. Mas para o pro computador sai essa cadeia aqui é, de bytes, tá? Essa cadeia aqui de bits que forma um byte. Então, voltando, não precisa decorar isso, pelo amor de Deus, gente. Isso é o computador que faz. A gente não precisa saber essa combinação, porque são milhares de combinações, tá? O que a gente precisa entender, que eu acho que é o que é mais importante é a questão das medidas de armazenamento, tá? Isso é muito importante. E eu acho engraçado, quando eu estava... Vocês vão perceber isso. Quando vocês vão comprar um celular agora, porque agora isso é mais comum com o um celular, né? Aí o vendedor fala assim, nossa, iPhone, então, a gente, é uma enganação do caramba, né? Então, o celular, ele tem 16, 32 GB de armazenamento, uau! Só que tem um detalhe, tá, gente? O iPhone, por exemplo, ele não tem expansão de memória para nossa tristeza, tá? O Samsung, o Motorola ainda tem. O iPhone não. O iPhone você morre com a memória que ele vem de fábrica porque não tem como expandir isso, tá? Até tem como expandir um pouco do armazenamento dele pela nuvem. Mas aí você tem que pagar R$3,50 por mês para a Apple. Tem que ter cartão de crédito. É, para armazenar isso lá no servidor da Apple. Por exemplo, as minhas fotos e vídeos, né? Mas se eu quiser atualizar o sistema operacional, se eu quiser instalar aplicativos, eu não consigo armazenar isso na nuvem. Eu tenho que armazenar na memória interna do meu computador. Então, o que, que acontece? Às vezes as pessoas compram um iPhone usado, acham que estão pagando barato, mas elas estão levando é, um cavalo de Troia para casa, né? Um presente de grego. Por quê? Porque ele não expande a memória, então ele vai... Tu vai ficar com um celular com a memória pequena e comprometida, tá? Esse meu aqui, eu acho que ele vem com 60 GB de 64 GB de armazenamento. É sempre múltiplo, tá? Sempre múltiplo, sempre número par. É, deixa eu dar uma olhada aqui em armazenamento, memória. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Só para mostrar para vocês, né? E é, quando a gente vai comprar computador... Acontece a mesma coisa, tá, pessoal? É, ele tem 64 GB, ó. Eu ainda não ocupei toda a memória dele, tá? Eu tô usando 21 GB. Ó, aqui, ó. Então, todos os aplicativos, não sei se vocês conseguem ver, eles ficam aqui armazenados. E, e, e é importante a gente saber essa questão para eu poder saber, por exemplo, se eu posso armazenar todas as fotos, todos os vídeos, se eu posso ficar adicionando aplicativo, é, se eu estou comprando um celular para daqui a quantos anos eu, vou, eu não vou mais conseguir usar ele por falta de memória, as pessoas não pensam nisso. Por que, que as pessoas não pensam nisso? Porque elas não tiveram essa aula de hoje sobre representação da informação e aí elas acabam viajando, é, comprando produtos que não vão satisfazer as suas necessidades a longo prazo. Um ou, Por exemplo... Comprar um iPhone de 32 GB não vale a pena porque só o sistema operacional que você precisa atualizar e instalar, ele já ocupa 8 a 10 GB. Então, você já tem aí um terço da sua memória comprometida é, só com o um sistema operacional. Então, quando vocês vão comprar um notebook, algum equipamento, é, por exemplo, um tablet, né? vocês vão comprar um tablet, aí o vendedor fala, não, porque ele tem... Aí eles enchem a boca para falar. Ah, ele tem 16 GB de armazenamento. Tá, mas você olha para a cara da pessoa e diz Tá, moço, mas 16 GB é muito pouco, né? Hoje em dia, só o sistema já ocupa metade disso. Então, quantos filmes, quantos livros, quantos arquivos em PDF? Arquivo em PDF é uma coisa pesada. Eu consigo armazenar com essa memória. Então, é na aula de hoje e na atividade de hoje que vocês vão aprender isso. Então, tá. Então, a gente tem ali, né? A grandeza... Unidade, milhares, milhões, bilhões e trilhões. E a gente tem a notação que a gente usa, né? Um bezinho minúsculo é igual a um byte. A medida é B, a quantidade é um. Um quilobyte, tá? Um kilobyte, pessoal, é formado... Então, lembra né? que um byte é formado por 8 bits, tá? O bit é a menor unidade de armazenamento. É, é a... o grãozinho ali, o grãozinho... É... Da unidade de apresentação da informação. Então, é, um kilobyte, se eu falar que alguma coisa tem um kbyte, tá? Um kilobyte, kbyte é a abreviação de kilobyte, isso significa que ela tem 1.024 bytes, beleza? Um megabyte significa que ela tem milhão, 48.576 milhões de bytes. Um gigabyte. 1 bilhão e 1 terabyte 1 trilhão tá então é assim: o bit é a menor unidade, um bit, um kilobyte é igual a 1.024 bits, um megabyte é igual a 1.048.576 bits, e 1 GB 1 bilhete, 741,824 bits, e 1 terabyte 1 trilhão 99 776 bits, tá, professora? Mas por que, que eu preciso saber disso? Eu preciso decorar? Não, não é necessário decorar, mas vocês precisam ter uma noção da proporção do que a gente está tratando, tá? Por quê? Porque, pessoal, cada vez mais a informação ela tem um tamanho mais pesado, tá? Então, aqui, por exemplo, meu HD externo. Tá, eu tenho um HD externo da Samsung, eu comprei ele faz tempo, acho que foi em 2010, tá? É, ele tem a capacidade de armazenamento, ixi, agora fiquei na dúvida se é 250 GB ou 500 GB, tá? Mas se eu não me engano, são 500 GB, tá? É, e o que que isso significa 500 GB? Tá? 500 GB é metade de um terabyte. Tá? 500 GB é metade de um terabyte. 500 GB eu consigo armazenar informação por quanto tempo? Por enquanto tá resolvendo a minha situação. Vocês percebem que eu comprei? Ah, a professora disse que comprou lá em 2010. Nós já estamos em 2021, já faz 11 anos. E ela ainda tem o mesmo HD e ele ainda não está ocupado por completo. Então, o dinheiro que eu investi, que eu paguei naquela época, valeu a pena, tá? Então, eu paguei, acho que foi R$250 naquela época, tá? Agora, não dá para calcular, não vou pensar nisso, porque o dólar aumentou, os eletrônicos estão muito caros, tem a, o coronavírus, tem o Covid, tem o distanciamento, e tem um monte de questões aí que impactam no preço dos eletrônicos. Os eletrônicos aumentaram. Demasiadamente. Então, assim, é, é, é importante a gente saber isso para na hora de comprar esses equipamentos, e vocês vão ter que adquirir esses equipamentos para trabalhar dentro das bibliotecas, vocês vão gastarem dinheiro à toa. Por quê? Porque se eu tivesse comprado mais barato na época, o HD, eu ia comprar um HD, por exemplo, de 250 GB, tá? Ele já estaria cheio. Ok, Que eu já tenho isso mais ou menos aqui armazenado em foto, vídeo, vídeo de aula, arquivo de, de aula, gente, PDF. Para vocês terem noção, isso é importante vocês saberem, A fo uma foto que vocês tiram, tá? Tirar uma foto aqui no, no, no celular, Vou pegar uma foto. Vocês têm noção de quanto que ocupa essa foto? Uma foto só no celular de vocês? Vocês têm noção disso? Vocês já pararam para observar isso, essa questão da, da, da foto? Vou mandar a foto aqui para o meu computador para eu mostrar para vocês, tá? Porque aí vocês vão começar a entender, pessoal, essa questão da, da lógica da informação. Porque se eu tenho que montar, por exemplo, uma base de dados de fotos, tá? É, eu consigo saber mais ou menos que equipamento eu vou comprar qual o custo dele, se vale a pena. Porque não vale a pena você comprar, por exemplo, um HD externo para daqui ano que vem ter que comprar outro porque ele já acabou a memória dele. Daí vocês vão pagar caro, vocês vão pagar... Por exemplo, é, o que, que vale mais a pena? Comprar dois HD de 500 GB ou, ou um de 1 TB? O que, que vocês acham? Geralmente vale a pena comprar um de 1 TB, né? Até porque o dólar ele varia muito, né? Então tem a variação da moeda... Tem a variação de um monte de coisa. Ah, professora, mas na época que eu comprei esse HD, eu não sabia que não ia durar tanto tempo. Eu achei que fosse durar bastante tempo e eu fiz o cálculo errado. É, gente, eu sei. Mas é órgão público funciona por licitação? Essa licitação não é feita sempre? Licitação de equipamento é feita a cada dois anos ou a cada cinco anos? E aí, se vocês compram os equipamentos errados de informática para a biblioteca de vocês, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pedir desculpa para o chefe, dizer ai, chefe, desculpa, foi mal aí, eu errei no cálculo. Não pode, tá? Então, ó, por exemplo, uma foto, tá? Vou mostrar aqui uma foto para vocês só de, de representação aqui, ó. O dia que eu tomei a vacina do Covid, tá? Fui lá no centro de eventos da UFSC tirei, e tirei uma foto lá, toda feliz, tomei a primeira dose da vacina da Covid. Essa foto aqui eu tirei do meu iPhone, né? Dá para configurar o tamanho da foto, a resolução, etc. e tal. É, quanto que vocês acham que essa foto ocupa de tamanho? Alguém chuta aí? Quantos cabytes, megabytes, gigabytes, terabytes? O que, que vocês acham? Essa foto, pessoal, deixa eu trazer aqui. Meu computador, ele é Mac, tá? Então não estranhem com a interface dele. Ó, o tipo de arquivo é JPEG. Ela ocupa no disco 396 KB, tá? 396 KB é uma foto bem pequena, né? Uma foto bem. É um arquivo bem pequeno. Mas. Se eu fosse tirar essa foto, por exemplo, numa câmera digital profissional, essa foto, ela seria bem mais pesada, tá? Ela poderia ter aí uns 5 megabytes ou 15 até 20. Eu já tirei foto assim que dava para ver a, a, a ponta do sinal, que eu dava um zoom ali de 30. A foto era perfeita, dava para ver todos os detalhes em alta resolução, mas a foto era muito pesada. A foto tinha 30 megabytes, tá? Então, por exemplo, questões que vocês vão ter que lidar no dia a dia, tá? Eu tenho várias apostilas, eu tenho vários arquivos. Qual o tamanho que esses arquivos ocupam, né? Então, por exemplo, aqui, pessoal, ó, a gente tem uh, o slide dessa, da aula da semana passada tem 33 mega, tá? É um, é um arquivo pesado, um slide, né? PowerPoint, tem, é arquivo pesado. A gente tem aqui, por exemplo, os capítulos do, dos livros que eu, que eu separo para vocês, né? Ah, um capítulo só tem um mega. Ah, é pouquinho, tá? Mas eu tenho várias disciplinas, que tem várias unidades, que tem várias aulas, que tem vários capítulos, que tem vários textos. e Isso tudo vai acumulando, tá? Num efeito bola de neve. Então, percebam que... É, quanto menos é, complexa for essa informação, menos arquivo, ela, me, menor é o tamanho dela, né? Então, geralmente, uma imagem é, mais simples, ela é mais leve, né? Agora, um PDF aqui, ó, ele já tem mais informação, ele, ele carrega mais informação dentro dele, ok? Vou voltar aqui. Então, pessoal, cada arquivo dentro do computador de vocês, vocês podem selecionar essa opção de colocar ou não colocar, ele tem um tamanho, né? Por exemplo, essa imagem aqui à esquerda, é a imagem tique, né? Ela tem um tamanho de 6 KB. Ela é muito levinha, muito levinha, tá? Muito levinha mesmo. E o que é que significa 6 KB? Significa 6.156 bytes, tá? E a gente vai abreviando ali a cada unidade Dezena, centena, milhar, a gente vai abreviando esse termo, tá? Então, aqui, agora eu queria passar para vocês um vídeo falando sobre bits e bytes, tá? Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês assistirem. Assistam esse vídeo, tá? Não deixem de assistir, porque ele é importante, fundamental para vocês entenderem essa diferença entre bit e byte, tá? É só clicar aqui em cima dele, no modo tela cheia, que vocês conseguem visualizar esse vídeo. Tem outro vídeo em seguida também, que é a importância de entender bits e Bytes, tá? Que é para vocês assistirem também, que é um vídeo bacana. São vídeos curtinhos, tá? Esse vídeo aqui tem 13 minutinhos. O outro, não lembro, mas... É... São vídeos curtinhos que vocês podem assistir, tá? Beleza, pessoal? Então, uma outra questão que é importante vocês entenderem, né? Que tem a ver com a atividade que a gente vai fazer agora é a capacidade das mídias de armazenamento. Vocês precisam entender isso, né? A gente teve vários modelos de disquetes, tá? É, tinha um disquete maior, que tinha uma capacidade menor ainda de armazenamento. Depois ele foi diminuindo, né? Tinha um disquete que era do tamanho desse caderno aqui, né? Depois a gente diminuiu para disquete de 3,5, é, que era mais pequenininho assim. Hoje em dia a gente nem fala mais de disquete, né? Alguns computadores até têm entrada para leitura de disquete, mas a grande maioria dos computadores, por exemplo, o meu notebook, ele não tem nem entrada para CD, nem DVD, quem dirá para disquete, né? Então, um disquete, só para a gente saber, porque isso também faz parte lá do, do exercício da atividade, ele tinha capacidade de 1,44 mega, megabytes, muito pouco, né, gente? Não, não caberia, por exemplo, o uh, um capítulo do livro, tá? Do Marsula, ou o slide da aula. Que eu passei para vocês, não caberia tá o slide da aula é o HD externo. O HD externo, gente, varia muito, varia demais. Tem vários HDs externos, né? Mas geralmente eles estão em torno de até uns 8 terabytes, mas vocês encontram HD com mais, tá? Só que ele custa mais caro. Quanto maior a capacidade, mais caro é. Eu tô falando de tera, terabyte, não tô falando de gigabyte. Esse meu aqui é 500 giga, giga, tá? É 16 vezes mais do que isso, esses 8 terabytes. CD-ROM. CD-ROM, pessoal, tinha... lá para 2005, tinha um cd roms que tinha uma capacidade de armazenamento de 650 mega. Mas eles foram substituídos, tá? Por 700 mega, que é mais ou menos o padrão que um CD tem, tá? É que são os mais comuns que tem hoje em dia. Mas existem outros formatos de CD, se vocês pesquisarem na internet, vocês encontram, que tem CD que pode armazenar até 2 GB, tá? que é aquele duplo, é, dourado, preto, enfim. Tem vários tipos de CDs, mas normalmente o padrão é 700 MB. Tá? Só um momentinho, peraí. Eu acho que eu tenho até aqui alguns CDs... Né? armazenados. Eu não sei por que que eu tenho CD ainda guardado, porque teoricamente é, eu não tenho acesso mais a esses CDs, né? Então, o que que a professora faz guardando CDs? Não sei. Está aqui de recordação, de lembrança. Eu já fiz backup deles no meu HD, mas é... Quando eu conseguir acesso a um computador que tenha leitor, os computadores da FAED, acho que alguns ainda têm leitor de CD, eu posso olhar os, os CDs, né? Mas basicamente não tem muito uso, não tem o que fazer. O que ficou aqui, ficou. Então, um CDzinho desse, 700 mega, tá? Que é o padrão. Aí, vocês vão levar em consideração isso para fazer a atividade de vocês, tá? E se vocês falarem assim, ah, professora, mas tem CD que tem mais aí, qual o número que eu uso? Vocês vão usar o padrão, gente. O padrão é 700 mega, tá? É... Que é o mais comum que tem para vender, né? Se vocês forem um camelô, acho que nem vende mais, mas enfim, antigamente vendia. Ou numa loja de eletrônicos, como a Calunga ou a Mili 1, o CD que vocês vão ver disponível para vender é 700 mega. Já o DVD, ele tem uma capacidade média de 4.7 GB, tá? Um DVD comum. Tem DVD que tem o dobro, 9 gigas, que é aquele DVD duplo, tá? Que ele é em cima e embaixo, você grava dos dois lados, aí você vira e grava do outro lado. Mas o padrão é 4.7 GB. E os pendrives, né? Ou memória flash, é, eles é, variam, tá? Variam. Mas é, geralmente em torno de 1 terabyte tá? No máximo, assim. Tem até mais, mas é em torno, tá? Esse aqui tem 16 GB, só. E é caro, é muito caro. Comprar um, um, um pendrive de 16 GB, você já paga muito dinheiro. Eu queria até ter um maior. Eu até tenho um maior pro meu videogame, mas eles custam muito caros. Um HD de, de 1 TB é muito caro. Um HD não, gente, desculpa. Um, um pendrive. Uhum. pendrive. Então, os valores eles podem variar, tá? Mas anotem essas informações que vocês vão usar isso para a atividade de vocês. Então, pessoal, o que a gente pode considerar, né? Para finalizar essa parte mais conceitual e, e dar início aí à atividade. A informação, é, independente do formato impresso ou eletrônico, ela vai continuar necessitando ser gerenciada. Ambos convivem harmoniosamente. É importante vocês saberem como essa informação ela é representada, suas unidades medidas de armazenamento, para poderem adquirir equipamentos, para contratar serviços, para gerenciar, para criar produtos, para armazenar produtos, para fazer backup, para fazer uma atualização. Pode ser que vocês venham atuar numa instituição que já tenha tudo bonitinho organizado, mas pode ser que vocês caiam numa instituição que, opa, fulano, você acabou de ser contratado justamente para informatizar a biblioteca, porque ela não tem nada informatizado, ela não tem nem computador, ela não tem impressora, a gente não sabe por onde começar e você está sendo contratado justamente para isso, para resolver esses problemas. E uh, uh, estudar essas disciplinas, essas áreas, essas questões são importantes, para que vocês tenham habilidades, competências para gerenciar esses recursos informacionais, como, por exemplo, para criar base de dados, para gerenciar, para fazer o, o serviço de GED, gerenciamento eletrônico de documentos, para criar repositórios, revistas eletrônicas, entre outros, tá? Então, é, vocês entenderem que as tecnologias, elas podem contribuir para a redução de custos, tá? Tudo cada vez mais está ficando mais barato. É, há 20 anos atrás, isso aqui custava um dinheirão, hoje em dia está mais acessível, tá? É, mas, claro, tem a questão da moeda, que, que nós estamos vivendo uma crise né, financeira, mas independente de qualquer coisa, a tendência é que esses produtos se tornem cada vez mais baratos. A, a, o armazenamento da informação ele está cada vez mais barato. Né? É, e é importante vocês terem competência para participar desse, dessas definições, né, dessas compras, assumir responsabilidade pela... Questão não só da gestão da informação, mas da segurança, da integridade e da confiabilidade dessas informações, né? E também para saber implantar normas e padrões para esses recursos de informação, ok? Então, deixa deixo aqui algumas referências que eu utilizei para elaborar esse slide, dessa aula. É, tem um site do Silva Ferreira, né? Que ele fala sobre sistema é, binário, linha de código. Lopes, o que é o um sistema binário, que é um site também. O Marsula, o livro Informática, Conceitos e Aplicações, que é a nossa biografia básica, que a gente vai ouvir falar muito sobre ele. A Elaine Martins, você usa corretamente as unidades e grandezas de informática, é uma matéria que foi publicada na revista TecMundo. E a Lilian Rambaldi, que fala o que é o sistema binário do mundo estranho, tá? E a Valentim, a Marta Lígia, Valentim, é, no seu livro Informação e Conhecimento e Inteligência Organizacional. Então, agora, é, vocês viram que ali no Moodle está disponível uma atividade sobre medidas e armazenamento. Vocês vão utilizar esses dois links, tá? É, Para fazer a atividade, que é o conversor de armazenamento de dados e a calculadora de download, tá? E aí vocês vão ter que converter os valores informados no exercício unidades de medidas de armazenamento. Então, assim, eu não quero que vocês calculem nada na unha, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não vão achar que é para fazer o cálculo na mão, não é. Quem quiser fazer na calculadora pode usar, eu acho bacana, é legal fazer essa conversão. Mas ninguém precisa se estressar com isso, tá? É... Se tiver em modo tela cheia, vocês cliquem aqui, ó. Existe uma calculadora de conversão de dados. Vocês só vão digitar um número ali e vão converter ele corretamente na calculadora, tá? E essa aqui é uma calculadora de downloads. Carregando. O próprio Google faz isso, mas eu prefiro que todo mundo use o mesmo sistema para ter o mesmo. questão no mesmo resultado, tá? Essa aqui é a calculadora de downloads. Tem uma atividade, que fala, uma questão que fala sobre isso, tá? Por exemplo, se eu tenho um filme que eu quero assistir, tá? O Piratas do Vale do Silício. E esse filme, ele tem um giga. Em quanto tempo eu preciso para baixar esse filme? Em horas? Em minutos e segundos? Vocês têm noção disso? É importante vocês saberem isso também. Por exemplo, quando vocês forem fazer o, o, o seminário de TIC, vocês vão ter que mandar um vídeo né? pelo YouTube ou pelo stream. A taxa de download e upload, elas são diferentes, né? Quando a, os provedores de internet, eles vendem internet para a gente, a gente sempre vem com uma velocidade maior de download do que de upload. O que, que é download? É quando eu é, baixo arquivos, quando eu, eu baixo da rede, né, do servidor, arquivos para o meu computador. Upload é fazer o caminho contrário, é quando eu tiro da minha máquina, do meu servidor local e passo para a rede, para a internet. Então, a velocidade de upload, ela é sempre menor, tá? Do que a taxa de download. Então, para a questão de arquivos também, para vocês terem uma noção de quantas horas vocês levariam para baixar um filme né, de 1 um giga, enfim, isso tudo está no exercício. E aqui é a calculadora, é, aqui, digite o número de byte que deseja converter na caça de texto. Aí aqui eu, eu decido se ele é byte, se ele é kilobyte, se ele é megabyte, se ele é gigabyte, se ele é terabyte, para a outra casa e quantas casas tem depois do zero, tá? Duas casas decimais, uma casa decimal. Então, por exemplo, assim, eu quero saber quantos é, gigabytes tem um terabyte, tá? Ó, um terabyte tem 1024 gigabytes. Tá? Agora eu quero saber, por exemplo, quantos megabytes tem um kilobyte? Então, um megabyte é igual a 1024kb, tá? Ah, professora, mas por que, que é 1024? Por que, que não é mil? É porque convencionou-se esses múltiplos, tá? Então, um megabyte vai ter sempre 1024 bytes. E aí são múltiplos, tá? Múltiplos, múltiplos desse número. Tá? Dá para arredondar? Não. Tem que ser exatamente o valor que tem aqui, tá? Não dá para arredondar. Senão o exercício vai estar tá errado, tá bom? Tem que ser exatamente o número que está aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde está a atividade? Eu acho que. Aqui. Então, o que, que eu quero que vocês façam nessa atividade, dessa aula de hoje, né? Vocês vão converter os valores, tá? Levando em consideração aqui, ó, as velocidades aqui são fictícias em megabytes e não em megabits, tá? Então, aqui, converta os valores. Eu quero que vocês convertam esse número aqui, 250 mil kb, em megabyte. E coloca o resultado, tá? Só que vocês vão colocar aqui no Moodle, ó. 2 gigas em KB equivale a que número? 4 gigas em megabyte equivale a que número? Um terabyte em megabyte equivale a que número? Vamos lá, vamos, vamos pegar um aqui, tá? Só para fazer com vocês. Um terabyte em megabyte é quanto? Vamos pegar um terabyte. E vamos passar para megabyte. Duas casas decimais, converter. É esse número aqui, ó. Tá? Aí vocês vão copiar e colar um número e vão colocar na resposta aqui no Moodle, tá? Ah, professora, mas é só isso? É só copiar e colar o resultado da calculadora e converter? Sim, só isso, tá? Só isso. Ah, mas não é muito fácil porque tá fazendo com a calculadora, eu quero fazer na... Tá fazendo no conversor ali automático, eu posso fazer na, na calculadora? Pode, se quiser fazer, pode. Faz do jeito que você quiser, tá? É, mas o, o, o objetivo não é que vocês aprendam a calcular isso. O objetivo da atividade é fazer com que vocês pensem nessa proporção, tá? Porque quando vocês forem comprar um computador, por exemplo, o vendedor lá da, das Casas Bahia, por exemplo, disser é assim, o, esse computador, ele é excelente, ele é super rápido, ele tem um HD de 1 tera. Aí você olha para a cara dele e fala, tá, o que, que tem a ver... A memória de armazenamento do HD com a velocidade do computador. Nada. Um terabyte, tipo, é o padrão de hoje, sabe? Não faz mais que obrigação de vender um HD por um terabyte. Então, às vezes, eles querem vender um equipamento custando três vezes mais por uma coisa que os outros também fazem, custando metade do preço ou três vezes menos, tá? Então, é isso. É... Tá aqui, pessoal, ó, então, por exemplo, aqui, ó, é... 4 GB em megabytes é quanto, tá? Não esqueça da vírgula e não precisa colocar ponto. Então vocês vão colocar, copiar e colar o resultado aqui. É só para vocês saberem mesmo essa proporção, porque a partir do momento que vocês começarem a pensar, vocês vão entender que 1 um terabyte é muita coisa, é coisa pra caramba, tá? É, e aí tem outras questões, claro, que eu acho que vale super a pena. Por exemplo, uh, o Manuel ele tem várias apostilas em seu computador pessoal, que em média ocupam 950 KB. Quantas apostilas ele vai conseguir armazenar em um CD de 700 MB? Então, por que a gente precisa saber fazer isso? Porque se a gente decidir, por exemplo, fazer um backup... De um, de um repositório em CD, a gente já sabe quantos CDs a gente precisa comprar para fazer isso, né? Aí você vai me dizer assim, ai professora, mas não vale a pena armazenar em CD, vale a pena armazenar num servidor ou num HD externo, correto? Correto, ótimo, é isso aí. Mas você só sabe disso porque você fez esse exercício antes, para calcular as proporções, entendeu? Então, sigam ali as instruções do exercício. Boa sorte, bom exercício. Façam em duplas, quem tem dificuldade, quem acha que não vai conseguir fazer, mas respondam individualmente ali no sistema, no Moodle, tá? Mas podem fazer em dupla, não tem problema. Ai, professora, mas a senhora disse que a atividade é individual, eu tenho que fazer tudo individual? Não, faz com o seu colega, faz com a sua dupla do coração, ou faz com o seu trio do coração, resolvam os exercícios juntos, se ajudem, tá? E aí, só que eu quero que todos... Todo mundo individualmente envia suas respostas, tá? Vocês podem fazer em grupo, mas às vezes vocês podem discordar. Por exemplo, aqui, ó. É... Tem questões que são mais diretas, né? E tem questões que são indiretas, por exemplo. Um... Foi gravado e editado um filme em alta resolução, resolução HD 720 né? que não é, em, em, não, é, não é tão alta definição assim, agora já está em 1080, né? Mas é uma, uma, um, um parâmetro aqui hipotético para atividade. Com cerca de 1 hora e 30 minutos, tendo como resultado é, desse filme 9,5 GB. Poderíamos usar outra mídia com custo considerável para gravar esse filme? Sim. Quais? Aí ah, você coloca. Se o seu colega acha que é a mídia A e você acha que é a B, põe a sua e ele põe a dele, tá? É meio óbvio, assim, cada um põe as suas respostas, tá? Mas vocês podem fazer em conjunto, não precisa fazer individual. Se mesmo assim vocês tiverem dúvida ou alguma dificuldade, primeiro tentem fazer sozinhos em casa, tá? Depois tentem fazer com um colega. Essa semana, vocês têm uma semana para fazer isso. E se vocês dois ficarem quebrando cabeça e não descobrirem a resposta, aí vocês podem pedir ajuda para o monitor, tá bom? E é isso. Boa sorte, boa atividade, se cuidem, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, podem perguntar para o monitor. E se o monitor daí não conseguir ajudar, daí é, vocês podem perguntar para mim, tá? Mas o, o se o monitor não souber, ele mesmo vai me procurar. Ele já me manda ali a, a pergunta, ele, mas ele consegue resolver isso, tá? Ele já fez essa disciplina, ele entende bastante dessa área de tecnologia também. E ele vai, com certeza vai poder ajudar vocês. Um abraço, pessoal. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.